Olá, boa noite, eu sou o Cláudio e estou aqui para apresentar a minha mais nova web rádio chamada Rádio Nova Redenção, site www.radionovaredencal.tk sem útil e ser cedilha, Então, conteúdo reformado que contempla a fé reformada. Então fique conosco. Boa programação, bons estudos bíblicos baseados no catecismo maior de Westminster, orações, leitura bíblica sequenciada, hora certa, notícias de música. E muito mais. Fique conosco. Rádio Nova Redenção. A Rádio da Fé Reformada. Obrigado.